A província de Alberta virou a queridinha dos brasileiros. Com paisagens de tirar o fôlego, com um custo de vida menor que o custo de Ontário e British Columbia, com bons salários, imposto baixo e muitas vagas de trabalho, Alberta entrou definitivamente na mira dos brasileiros. Além de tudo isso que disse anteriormente, para melhorar o que já era bom, no vídeo de hoje vou te mostrar sete profissões em demanda em Alberta, nas quais você também pode conseguir uma job offer, é isso mesmo, você também consegue ir através de uma job offer para a linda província de Alberta, então vem comigo filhão. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para inspirar e ensinar você os caminhos que te trazem ao Canadá. Aqui no Canadá Brasil você vai aprender tudo o que você precisa saber para conseguir chegar aqui através de uma job offer, que foi o mesmo caminho que eu percorri e consegui aos 44 anos de idade, sem curso superior, sem inglês fluente, e tendo uma profissão em demanda necessária aqui no Canadá. Então se você está chegando agora, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar aqui no Canadá. Se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E já avisando, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você saber onde está a reportagem sobre essas sete profissões em demanda lá na província de Alberta. E a primeira profissão é a profissão de cozinheiro, NOC 6322. Não é novidade que esses profissionais estão super requisitados em todo o Canadá, né? Já falamos sobre essas vagas é, em dias anteriores. Estamos postando vagas de trabalho com frequência aqui, inclusive para cook, né? E infelizmente, algumas pessoas que nos acompanham não passaram na entrevista porque não conseguiram se comunicar com os recrutadores, então pega essa dica, o Cambly pode te ajudar a evoluir e a melhorar o seu speaking e o seu listen, ou seja, a sua fala e o seu entendimento quando você for conversar com alguém em inglês, o bacana do Cambly é que você consegue escolher o tutor que simule uma entrevista de emprego com você, ou seja, você pode direcionar o assunto da sua aula. Além disso, você pode estudar uma, duas, três ou quantas vezes por semana você quiser, de acordo com o seu horário disponível. All right, yeah. I will practice this. I will take a look in the class later, right? Because that's a good thing about the Cambly because the class is recorded, right? Yes, it's recorded and. Also, you can log on anytime you want to talk with whatever teachers are durante that time. E filhão, começou a Black Friday antecipada do Kimberly e esta é a maior oferta da história, com bônus exclusivo apenas para quem chegar antes. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo agora, não perca essa oportunidade. Se você clicar no link agora da descrição aqui, você vai conseguir 60% de desconto. E, além disso, você vai ter um super bônus, que é um mês de inglês gratuito. Os planos são a partir de R$ reais. É sua oferta exclusiva da Black Friday antecipada. Então, quem compra antes tem mais vantagem. Clique na descrição do vídeo ou use esse código que está aparecendo uh, aqui na aqui na tela, né, aqui abaixo, e não deixe passar maior desconto que o Cambridge já deu. Corre lá, que é apenas até sexta-feira, dia 21 de outubro. A segunda profissão é a de Food and Beverage Service, NOC 6513. Você que trabalha como bartender, garçom, aquela pessoa que recebe o cliente ali na entrada do restaurante, você tem essa experiência em uma dessas funções, tem muitas vagas nesta área. As mulheres ficam reclamando né, que não tem vagas para elas nas funções que normalmente elas têm experiência no Brasil. E aqui nesse vídeo nós já falamos de duas vagas que muitas mulheres uh, têm experiência profissional. A terceira vaga também tem muitas mulheres com experiência uh, nesta área, é a função de Retail Cell Associate. Né, o NOC 6421, você que trabalha com vendas no varejo, loja de departamento, essa profissão está em alta demanda na província de Alberta também. A quarta profissão é de Truck Drivers, né? Nox 7511, motorista de carreta, motorista de caminhão, faltando muitos profissionais nessa área em todo o Canadá, é, em Alberta também não é diferente. Fala aqui nos comentários, filhão, se você tem experiência em alguma dessas áreas que eu mencionei aqui, se você não tem, qual é a sua área de atuação, é sempre bem bacana ficar sabendo qual é a sua profissão e o que você pode se encaixar né? diante das vagas que surgem aí. A quinta profissão é de Farm and Harvest Workers, ou seja, NOX 8431 e 8611. Se você tem experiência com fazenda, com colheita, se trabalha na área agrícola, também está com muita demanda. A sexta profissão é a profissão de Carpenter, NOX 7271. Se você é carpinteiro, trabalha com madeira aí no Brasil, como né, na área da construção, a construção está bombando aqui, a Alberta também tem muitas oportunidades para você. E fechando aqui a sétima profissão, essa profissão já deu muita job offer aqui em Moncton. é a profissão de, de material handler, NOC 7452, você trabalha em um depósito de material de construção aí no Brasil, trabalha recebendo o material, despachando, né, embalando, colocando no caminhão para as pessoas, ah, você também tem muitas chances de conseguir ah, uma job offer como material handler lá em Alberta. Bom, filhão, então é isso. Essas são as sete profissões em altíssima demanda na província de Alberta e que você também pode conseguir uma job offer estando aí no Brasil ainda, tá? No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês quais os locais em Alberta a te dar essa possibilidade, porque não são todos os locais lá que você pode conseguir uma job offer estando no Brasil e aplicar para um programa de imigração, tá? Então fique ligadinho aqui que no próximo vídeo eu trago para vocês o local que você pode procurar onde tem essas vagas para vocês fazerem as suas aplicações, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, esmaga o botão do like, deixa aqui nos comentários se algumas dessas funções aí você tem experiência. E não esqueça, eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!